Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. vou falar a respeito agora de motivação e desmotivação. Uma coisa muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. né? As pessoas, nós, muitas vezes nos perdemos com essa questão de motivado e desmotivado. Existem treinamentos para manter a motivação, mas esses treinamentos, essas motivações, elas logo passam. Então eu sempre tenho que estar treinando para ter motivado. É como se eu estivesse, por exemplo, tem que tomar uma vitamina, ou tem né, o pessoal que toma esses Red é, Bulls, essas coisas aí que são energizantes. Na verdade não precisa, mas a pessoa pensa que precisa. Então ele está sempre se motivando, buscando motivação externa. E não é por aí. Na verdade, se você quer ter uma vida diferente, você vai ter que tomar ter motivação interna. Aí você não precisa motivar-se você já é motivado, você passa a ser aquilo que você está querendo ser, então é, isso acontece muito comigo, né? eu sou o padrão de comportamento 7, então tem horas que eu tô tudo bem, daqui a pouco está uma porcaria, daqui a pouco tá bem, então é, daqui a pouco começa, a pouco para, é, nós estamos passando aqui por um processo de evolução na nossa academia, né? de expansão, estamos indo para a internet, é uma coisa que para mim é muito difícil, e tem dias que eu fico chateado. Eu afundo. Dá uma fundada assim... Dá a impressão que eu vou... Não vai dar certo. Que não vai conseguir. Que faz parte do N ENT, tipo certo. Então, essa, esse motivado, esse desmotivado vem de algum lugar interno. E aí, o que eu faço? É, eu começo a perceber que isso não é meu. É algo que está em mim. Eu digo, isso aqui é meu subconsciente me sabotando. E aí, eu resolvo. Eu, sozinho... Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E vai em frente. Eu já ensinei em outros vídeos, é quando vem alguma coisa, um sentimento ruim, qualquer coisa ruim, você faz o quê? Dá uma respirada, não precisa fazer esse escândalo todo e, e joga fora. Você está conversando com o gerente do banco e você vai lá pedir um empréstimo, ah não vai dar o empréstimo, não sei que lá, você né, dá aquela baixada assim, você não faz nada, você simplesmente respira, joga fora. Agradece e vai embora, né? E vai pensar numa maneira de encontrar uma saída para isso. Ah, então, esse flutuar das emoções, eles são, é natural do ser humano. Ah, não, não, Eu creio que seja impossível, nós mantemos uma linha só de crescimento, principalmente só ser feliz. A pessoa daqui a pouco vai, né? Vai se arrebentar. Entende? Então, isso faz parte do nosso crescimento. Lembrando que o melhor professor nosso são as dificuldades. As grandes invenções só surgem com a dificuldade, então saiba que todo momento que você está passando de dificuldades é um momento de aprendizagem, por pior que seja, eu nunca imaginei que eu chegaria onde eu estou, eu sempre fui uma pessoa muito negativa, triste, é, insegura, muito criativa, mas daqui a pouco não terminava, daqui a pouco sabe, sempre cheio de raiva, e medo de olhar os outros, assim, ó, oh, esse cara aí, esse aí não vai dar certo, ele vai quebrar e assim por diante, né? Não gostar as pessoas só de olhar. Isso são as coisas negativas. E aí é um trabalho que você vai ter que fazer em você, que não é fácil e que não é rápido. Mas, todo momento que você perceber que veio uma emoção negativa, que veio algo ruim, você respira e daí segue em frente que você vai criar, você vai transformar a sua personalidade, você vai começar a amadurecer a tua essência, você vai passar a ser isso, e você vai perceber que em pouco tempo, né? pouco tempo é um ano, seis meses, dois anos, como a sua vida vai mudar, porque toda mudança rápida não funciona, observe, observe. Então, se você quiser, vá lá, faça esses trabalhos, esses treinamentos de... tomar tá injeção, não sei o que lá. Ele vai funcionar e vai passar. Mas vai te ajudar também, né? Não estou falando que eles sejam um ruins. Ele só não mantém. Né? Algo que você toma lá e daqui a pouco ele desaparece novamente. Então, é um trabalho que você tem que fazer. E o trabalho verdadeiro para cuidar dessas emoções é observar quando elas chegam. Fazer ó, a respirada, uma fungada e segue em frente. Vida que segue. Vida que segue. Então, se você começar e deixa para trás essas coisas ruins, passou, usa lá como uma memória de aprendizagem. Diz assim, desse jeito eu não faço mais. Posso fazer de outro jeito. Ah, então, pessoal, tire esses baixos e as altas, né? Treine, tire esses baixos. E você vai perceber que você vai prosperar muito, muito. Não é pouco, é muito. A tua vida vai se tornar... Prazerosa em todas as áreas da sua vida, área profissional, amorosa, espiritual, tudo beleza pura. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Acesse o nosso site academia do ser humano.com.br. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta, manda para nós aí que a gente vai resolvendo. Grande abraço, obrigado até o próximo vídeo. Tchau pra vocês!